Esta é uma mensagem para o Sr. João Manuel Gonçalves Lourenço e o seu partido MPLA. Angola está cansada da sua governação e do seu partido que já governa há mais de 47 anos. A prova disso foi o resultado das eleições realizadas a 24 de agosto que, como todos sabem, o povo angolano dá vitória clara à unida de Adalberto Costa Júnior. Por isso, o movimento Justiça Angola, que é um movimento composto por inúmeros ékers que pertencem a uma rede superior de ékers a nível global, Vimos desta forma informar que o MPLA e a CNE Angola têm cinco dias a contar de hoje, dia 26 de agosto de 2022, para reconhecerem de forma serena e pacífica a vitória da UNITA. Caso contrário, considerem-se em guerra cibernética connosco, onde divulgaremos provas que conseguimos da enorme corrupção que compõe as últimas eleições em Angola e serão também paralisadas todas as instituições estatais de Angola na internet. Lembre-se, quem avisa, amigo é.